Meu Ai meu Deus do céu, Ficou muito teso. Né? <risos> deu de Mas, se Deus vai, se quiser, já. vai dar tudo certo. Né? Já deu, né? Agora, Vê se vai dar, vai dar tudo certo. Vai dar, vai dar, torce aí pra mim né? aqui. O filho chora e a mãe não vem. Não. É quase um tudão Comando 296 É o um 350T, né? Intercooler, coletor pleno, 8 bico Câmbio forjado de primeira a quarta Engate rápido É um carro completo um carro do sonho, né? É? é? é. Ah. Freio 300mm Pra quem não acompanha nosso Instagram né? É. Quem acompanha, Bidu Garage Sabe que esse carro tem um freio 300mm E tal o que mais é um coletor chalón é turbo seca a turbina fica lá embaixo Que eu tô velho pra esse tipo de carro Eu já não Não tenho mais Mas o vamos se dizer eu, põe o pia aí, mano. Saco grande pra acelerar Tá ligado? Quem tem filho sabe do que eu tô falando As coisas mudam Eu falo isso pra todos os meus amigos Depois que você tiver um filho, eu quero ver você fazer isso E é verdade, todo mundo fala isso Mas é divertido É um carro Fora do comum, né amor? É, sabe? Ah, é, louco, carro tá demais É diversão, hein? Vamos ver, vamos ver o que que vem de potência aí Ah, ele tem orig também no bloco Eu não quero muita potência Deixou os carros ali, ó E tá indo pro Mac E tá indo pro drive Do Mac a pé, mano Olha aqui Eu não vou Eu não vou falar nada Bora, pia, Acelera, pia. Como é que é? Dá parol da... Olha o carro ali, olha ele, todo trem a fé, mano. Tá economizado azulina, né, mano? Tá muito claro, ó. Ai, meu Deus do céu. Ai, é possível isso, gente? acho que é. Chegou a sua vez. E aí, moço, beleza? vai querer? Onde você é do Biro mesmo? Biro um, tá caro, hein? Mano do céu, que queria. Onde você tá, Obidu? Vou no drive-thru. economizando combustível. Mano, aí acabou nossa internet. Você tem aquele fundo família? o me arrumar, não? Como família? É. Eu faço aqui. Você você. Pode ser três número um? Só, só, só um minutinho, peraí, tá? Tá bom. <risos> é. hum, chora, não chama, né? <risos> Mano, do céu. É, o seu é com o McLeod Feliz? Tem que colocar um número 1? Um? Uh, três, número 1? Um? Tem alguma promoção? Então, aí? é só da, do Comum Familiar: dois McLeods dois oferta Sim. e mais um McLeod Feliz. Eu um tenho três antes. Você não tem o um papelzinho aí aqui? Não tem mais, um, não um. tem mais essa promoção. <risos> Só ah. tem de dois, dois Como é que eu farto, mas eu que eu estou aqui, ah, tá. então. pode ser três, número um, meu mesmo. Três, número um? É. Aí quais são as bebidas? Bebida? Que bebida você quer? Coca sem gelo. Coca sem gelo. Tudo, Tudo coca. coca? Um pode ser, dois pode ser suco de, de uva. Certo. Mais que é o seu pedido? Só isso. Deu 51,90. qual é o programa aí? É, Debbie? Debbie, pode me abraçar hein? aqui. Porra, é quem não entendeu nada, está no drive-thru. Ó. Mostra aí, ó. Cartão Pô. black. Pô. <risos> Canta na hora, né, amor? Fala aí. Aqui, assim, ó. Não sai, filho. Olha aí. O pessoal do canal não sabe, né, amor? Mas o cartão é pintado, viu? É. <risos> Spray. Aí, o Ediria Alemão. Obrigado aí, amor. ideia sua. Oh. O Bom trabalho aí, viu? Fica com Deus. Vem engatar uma primeira. <risos> oh, meu Deus! Ó, sprayzinho. Wesley Alemão que assinou. É. Só tapa aqui o chip. Manda o um sprayzinho e depois passa uma lixinha. Aí, ó, chora. Vem com o pai que sucesso <risos> Eu tô rindo muito Porra, mano essa... Ninguém <risos> entende nada Você vai ter que segurar o dois. Deixa pra mim Mano do céu, que que isso e que... Como é que nós vai levar no carro o suco? Vai cair tudo? Não sei. Vai no é meu, né? É. O meu tem carpete, mano. Se cair vai levar com tudo. Retire aqui. Um bito. Olha a cara do cara. Beleza? Não ri não. Não ri, não. Faz a gasolina do carro. Porra, que E aí, pai? Beleza? Beleza? Ah, eu tô falando. Aí, ó, falando. nossa aí, ó. Aê! É. Valeu, mano. Obrigado. Economizando a gasolina, né, mano? Valeu, mano. Mó fila aí, pai. É nóis, irmão. Eu tô falando. Eu tô falando. É. Muito ketchup. Manda um montão de ketchup aí pra nós, tá, irmão? Por favor. Oh. Os motocas não estão tá entendendo nada. Tipo, mano. Oh, mas você podia ter pago pros motocas entregar, né? No outro lado da rua. É que você já faz um exercício, pra você comer e já ficar com a consciência limpa. <risos> Quero ver se segurar o seu É aí, obrigado, então vou... obrigado. Oi, oh, engata a primeira. Opa. E aí, motor? Mano do céu, que... A preocupação é sair. O carro não tá ali, né? Porra. <risos> Mano, eu vi o um carro parado lá. <risos> Ô amor, você não foi pro drive-thru, senão você ia <risos> dar uns pipocos lá chamar a polícia por nós. Pô não. Partiu casa? Cadê por hoje, né? É assim, cara.